Sejam bem-vindos a mais um Power Play! Hoje a gente está jogando um dos jogos mais aclamados de 2011 e começo de 2012 que foi um dos grandes marcos da última geração de games Skyrim! Um jogo basicamente onde você é o Dragonborn, você é a pessoa que foi meio que escolhida, você é predestinado a ser o Dragon Slayer, né? o caçador de dragões que vai salvar o mundo dessa grande catástrofe que é o surgimento dos dragões e a grande sacada do jogo, o poder que você tem, é nos seus shouts, né? Sua magia que vem da sua voz. E eu peguei uma quest aqui para fazer junto com vocês, que é justamente uma que a gente pega logo depois que a gente conversa com os Greybeards, que moram nesse castelo aqui de fundo. Que é um grupo que ensina você a falar, dominar a voz. E eu vou fazer ela com vocês hoje, né? Pra tentar aprender a usar essa, essa nova palavra dos dragões, que me dá poder. E pra isso eu chamei aqui para me ajudar... O Valdemar, o nórdico com o nome de nordestino, que vai nos auxiliar. Vamos lá, siga-me Valdemar, o grande nórdico Valdemar, primo do Golimar. Golimar! Golimar! Golimar! Golimar! Golimar! Mar, mar, mar, mar. Então vamos lá, vamos para... A quest de fazer um shout, né, pegar um shout, descobrir um shout Eu tenho que vir nessa localização, detalhe, eu só posso ir para as localizações que eu já visitei No caso, eu já visitei essa biluga, a mina do biluga aqui Vamos dar um fast travel para lá Uma grande vantagem né, porque no começo do jogo você tem que andar muito E eu vou ter que andar um pouquinho ali para conseguir chegar até a caverna Que foi um lugar que eu já, já estive, vamos descer por aqui então eu comecei o jogo lá justamente por causa do cenário aqui, também um cenário muito legal, muito bem detalhado. Claro que a minha resolução eu estou jogando aqui no meu notebook não é das melhores, mas já dá para ter uma noção de como o pessoal se dedicou para fazer esse jogo. Bem, eu vou usar um feitiço aqui para mostrar o caminho da quest. Que é, sim, você pode ver aqui que tem uma aljava nas minhas costas, mas além de arqueiro que usa armadura pesada, eu sou o um mago meu charão mago. Vamos ver aqui, seguir por aqui. E eu acho fantástico isso no, no Skyrim, que é justamente o sistema de level up. Opa, lobinho aqui para atrapalhar a gravação. O sistema de level up, como vocês podem ver, conforme eu uso uma habilidade, ela vai melhorando. Agora melhorou a minha two-handed. Vocês viram? Teve um efeito drástico na cabeça desse lobinho. E eu só ganho level, eu só ganho XP. Usando as minhas skills, ou seja, chega no momento que eu vou ter 100 de two hand, de habilidade de two hand E eu vou ter que transformar ela em legendary, Daí como legendary skill ela volta para zero né? E eu tenho aqui o pato de novo ela, mas é o único jeito de ganhar level e ganhar as perks ó, No caso eu ganhei uma perk aqui porque eu pedi de level, estou agora no level 24 Ei. E eu poderia vir aqui em two hand, vamos ver aqui, ó. two hand E eu tenho 48 de two hand, eu posso colocar que requer 40, eu posso colocar um ponto em Till rand que eu vou ter mais 60% de dano com o rand E essa é a grande vantagem de você upar level e dar reset, né, virar uma skill legendar Legendary, que é justamente você poder ter mais perks para distribuir. Bem, é, onde é o caminho mesmo da quest? Bem, vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui pra gente ir lá pra caverna. uma das coisas muito importantes do jogo aqui é você sair catando tudo que aparecer por exemplo aqui tem uma red mountain flower que é uma flor que eu posso pegar ela e misturar com no, no laboratório de alquimia para fazer poções basicamente todas as flores todos os itens que você encontra claro não todos né a grande maioria da, de flores coisas que você consegue pegar né carnes até você consegue fazer alguma coisa seja ah, morre... viado... não, morre... É, seja poções, seja alimentos para você ganhar vida Seja pegar couro pra você fazer armadura de couro No caso aqui eu tô fazendo armadura pesada porque tem uma perk de Two hand Que você consegue ignorar o, o peso E daí acaba sendo meio que inútil você usar um light armor se você tiver um heavy armor que tá uma sem de proteção e não, não, não pesa nada pra você usar. Como eu falei das flores, agora pouco, outra coisa que a gente pode encontrar é minérios. Porque eu encontrei uma veia de corundo. É um material, né, um minério que eu posso usar para fazer armaduras No caso eu usei até pra fazer é, Prata, né Prata não é, é steel, steel é aço Eu consegui pegar para fazer aço Que eu uso ferro e corundo Meu Deus Eu acho que eu estou no caminho errado Eu tô achando que eu vou ter que descer por aqui pra ir pra lá, hein Vamos lá, vamos tentar Opa! Opa! É, passou uma mariposa voando por mim agora há pouco. Eu também posso pegar é, esses insetos, borboletas, coisas do tipo, pra usar pra fazer poções. Ou peixes pra fazer comida. Que eu peguei salmão. E eu ainda tô querendo saber como é que eu chego lá, mas vamos lá. Eu acho que eu vou ter que vir por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As chances de eu estar no caminho errado são muito grandes, principalmente porque aqui acho que tem uma dungeon, alguma coisa no meio. Mas eu posso, ah, acho que eu estou no caminho certo, tô no caminho certo. Era aqui mesmo que eu queria chegar. Vou colocar aqui em primeira pessoa, que é um dos meus modos de jogo favorito. Aliás, eu até gravei um trechinho de jogando com arco. Que é fantástico, eu acho que uma das grandes qualidades do jogo é justamente o modo versátil que ele tem pra jogar com arco. Eu vou colocar aí um trechinho pra vocês verem uma dungeon que eu fiz com arco. Cara, isso aqui tá com cheiro de trap, hein. Vamos ver aqui, ver se ativa alguma coisa. Andando devagarzinho, chegar mais perto. Aí, sabia, sabia um monte de túmulo... Tem uma trap, era uma trap, óbvio Vai, errei oh. Aê Agora tu, tu me escapa Aê Tu, aê Você Cadê? Será que é o boss agora? Não. Aqui vamos lá. Aparece, aí hum, Vamos lá, morreu Aê Ainda bem que caveira não tem olho, né? Porque eu tô fazendo isso aqui no sneak. O cara ali não caiu, acertei ele, ele não caiu. Aí esse, acertei se longe. Aí, puxou. Tentar derrubar esse, não. Vamos lá. Aê! Agora é o bo boss. Não, ali. Aê! Matou e.. Oh, isso, merda, está mina baixa. Caiu outro. Deve ter caído com o vento. Não caiu com a flechada, que tô com o vento. Vamos lá pro boss, agora sim. Hein? Vamos lá, Sneak. Mais um Sneak. Double damage no meio. Da tua testa. Otário perdeu o Playboy. Será que tem mais alguma trap? Mais alguma coisa. Cara, esse monte de, de urna e de sarcófago, com certeza, ia ter alguma coisa aqui. Maneiro, né, então Muito foda, vamos continuar aqui Na espreita, na surdina Aqui no caso, ó, eu tô Eu fui detectado pelo jeito Que esse olhinho que tem no meio da tela Ele mostra se eu tô sendo visto por alguém ou não No caso eu fui visto Eu marquei bobeira porque eu deixei ele mais silencioso Achei que não tinha ninguém E me ferrei Ó, vou usar o show aqui Verdeu pra tá longe Morreu, morreu? Morre Mor Morre. Agora sim, vou aqui, óbvio, fazer o loot. Vocês podem estar tá vendo que eu não peguei todos os ingredientes, todas as roupas, as armaduras, talas tá, do cara. na no RPG normal a gente tenta pegar tudo que, que a gente consegue, né. Só que as coisas são tão pesadas e tem um limite de, de peso que você pode carregar. Acaba sendo meio que inútil você pegar tudo Principalmente que tem coisas que tem preço zero Ou às vezes não tem preço né Um preço muito baixo Mas, mas gente Foge, não Pega fogo, pega fogo, pega fogo. Vem, vem, vem, vem Agora que uma machadada Uma martelada, né Acho Que eu tô usando o Warhammer Aqui, ó, eu falei Pesa 2 e 20 só moedas de ouro. Então, eu prefiro não pegar. Vou pegar só o que foi importante, porque eu tenho certeza que ainda tem muitas coisas lá pra dentro pra gente. Semana pra usar magia de cura. Cadê? Cadê? Tinha alguém atirando flecha em mim. Aqui, os pontinhos, como vocês podem ver ali em cima, os pontinhos vermelhos indicam onde estão... Os, os nossos inimigos Vou tentar fazer um loot aqui Ver se tem alguma coisa interessante aqui antes de ir para lá Porque já diz a lenda né? O bom jogador de RPG Ele fica triste Quando ele pega o caminho certo Porque o que ele gosta mesmo é a pegar o caminho errado para conseguir pegar todos os itens Aqui eu vou tentar fazer o lockpick Bem interessante também Agora vai. Aê, aleluia, irmão. Deus é grande. Pra pegar 8 moedas de ouro, 4 lockpick, potion e uma safira. A safira vale bastante. O pessoal ainda lá atrás de mim, eu acho. Sim, passou de uma flecha agora que mim por projeto. Vamos ver esse baúzinho aqui. Ainda bem que não tem que abrir nada. Olha, tá aqui do meu lado. Boa, Valdemar. Valdemar, o mago guerreiro que matou o arqueiro. Aí garoto. Hum, aqui tem coisa que eu posso cozinhar. Sim, eu paro no meio de uma dungeon para cozinhar. É, aqui eu acho que eu não tenho nada. Acho que falta elementos para fazer. É, eu posso fazer sopa de batata. Vou fazer uma sopa de batata. Que me dá mais 10 health points e 10 estamina. Salmão. Vou fazer salmão. Salmão é legal. Vou fazer uma sopa de, de viado. Mais um salmãozinho. Eu poderia, por exemplo, dormir aqui, ó. Vamos dormir. Uma das vantagens de se dormir no jogo do Skyrim é que você ganha um... meio que um benefício, né? Uma um status de bem descansado. E por você estar bem descansado, você ganha, ó. You awake feeling rested. Como você vai ver aqui nos poderes ativos, que eu já tenho alguns outros poderes aqui. Descansado. Eu melhoro 5%. Mais rápido as minhas skills durante as próximas 8 horas. Trap já foi desarmado. Não, gente, eu chamei os caras. Morre, diabo! Errei a flecha. Não tenho palma. Não, derrubaram o Valdemar. Morre. Morre. Nossa, quanto pontinho vermelho. Acho que flecha corpo a corpo não é a melhor tática, né? Vou fazer o loot aqui. Olha, uma receita de poção. E aí, Valdemar, já tá melhor. Olha, usando magia de cura, Valdemar. você é foda, hein, Valdemar. Vou usar magia de cura também. Vai lá. Agora sim. Fazer o que o cara tá fazendo comigo. Morre, arqueiro. Não se usa, arqueiro. Ah, é. Vamos Só eu que zoei. Os caras ajudando contra ele. Sai, chão Vamos lá, Valdemar. Valdemar... Ele é o cara, ele parte pra cima de todo mundo, tá nem aí. Eu só parto pra cima da cabra aqui. Morreu! Isso aqui é importante pra fazer tochas. Tá morrendo aí, Vodmar? O que, que a gente tem aqui? Vai lutando aí enquanto eu olho. Onde que tá. Ah, é velho aqui. Eu acho que você vai morrer. Parece aí. Tá. Vem, vem. Errei. Ih, acertei. Otário. Caiu bonito. Caiu no chão. Olha lá. Tá Estou vendo ali. Vamos subir. Eita lá. Um astronauta. Ixi, fudeu, fudeu, fudeu. Vem, vem. Toma Toma o tio Hammer na testa Pra você ver, Mas se ver. Cadê o... Cadê o cara, Rodman? Cadê o cara? Eu errei o Critical Agora... Uma coisa bem interessante do jogo é que eu posso apertar E e carregar um, lugar, um objeto e colocar ele em outro lugar Posso pegar esse pote aqui por exemplo, não gostei dele, deixei ele aqui em cima da mesa É Meu nome jogo, hein? Assassin's Creed. Oh. Eu não morri? Cara, que mentira, que mentira que foi isso? Been a long e aí? time since Since any yeah. I once performed the entirety of the poetic Edda from a top bard's leap before trying my hand. Well, you can see how that. <risos> o bardo cantando sobre a música. <risos> é, eu sei por que que você tá morto tentando pular, né? Melorei o meu speech só de ouvir o cara. Legal, legal. O baú que demorou horas para abrir. Agora vamos correr lá em cima de novo. Good, é você? Eu sou Groot. Prazer em conhecê-lo. Também acho, Valdemar. Também acho. Ai, meu pai. Não quero deixar meu parecido. Parecido. Não, Ai. posso fazer? Ai. Ai. Ai! Ai. Deu. Na água, na água não pega o fogo. Vem em mim, diabo. Vem em mim. Não vem, não. Vem, não. Fica aí. Fica aí. Deixa eu pegar umas poções. Morre, vai morrer. Valdemar. Valdemar Valdemar Não Ok Valdemar, agora é o seguinte a gente Vai ter umas, umas bruxas ali pra frente Tá me ouvindo? Corre aí Valdemar Vai ter umas bruxas ali pra frente A gente não vai deixar elas fazer nada A gente vai chegar Chegando Você Tá me ouvindo? E atrás cara, pode ficar aí perdido Vou colocar aqui em primeira pessoa Vou ver aqui pelo ladinho Já me giro Headshot Headshot Não, vem gente vai continuar o cara, mano Não, mano Morre Morre Morreu Sai de mim. Ah, Vamos voar de mar. Caralho. um pote, Vou colocar esse um no fest, cara. Ah, de mar. Na testa do otário. Largar um muito de besta. Matou a outra aí, Valdimar? Isso, Valdimar. Ô garoto. Dá esperar a vida, né? Isso aí. Vou roubar primeiro aqui a palavra de poder. Fica tudo escuro. matar a uma palavra nova. Isso aí. Vamos ver o aqui: Wire um Heart, Peixe. Vou pegar tudo isso aqui. Coração humano, caramba. Que ritual. Vou levar, né? Por via das dúvidas. Vai que é útil pra alguma coisa. O que, que é isso aqui? Não dá pra pegar essas coisinhas? Colherzinho. Não, você me segue. Cara. Mas é isso aí, esse aqui foi o nosso power play dessa semana. Tem outras coisas que eu gostaria de mostrar pra vocês desse mundo do Skyrim. Eu tava construindo a minha casa é, em, em, em, perto de um lago, acho que é Lakeview o nome do lugar que eu estava. E eu deixo vocês aqui com essa visão de Assassin's Creed desse mundo magnífico com auroras boreais e coisas fantásticas e épicas que é Skyrim deixa o seu like deixe o seu comentário um abraço, muito obrigado e até a próxima e Valdimar fica aqui Valdimar isso, pra eu poder gravar Ô oh, Valdimar, fica no lugar certo, pra cá, fica pra cá Ai, meu Deus Valdemar, preciso que você faça uma coisa você Tem que ficar parado aqui, entendeu? Parado, parado Isso, isso, isso, fica aí, beleza Vamos lá, vamos gravar. Tira esse feitiço da mão Aí, aí. Sejam bem-vindos a mais um Power Play Eu sou o Felipe Bonomi e não é esse o começo